Olá, irmãos, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui hoje, então, para mais um estudo bíblico da Palavra do Senhor. Gostaria, diante de, de tudo, começar a orar, começar orando, que os irmãos possam também estar orando comigo nesse momento. Santíssimo Deus Todo-Poderoso, nosso Rei Jesus, em Tua presença, Senhor, estamos nessa tarde para, primeiramente, agradecer, Senhor, por a Tua misericórdia ter se renovado mais esse dia sobre nós, Senhor. Te louvamos, Te engrandecemos, pois só Tu és digno do louvor, Pai. Senhor Deus, nesse momento eu peço que o Senhor envie os Teus anjos, Pai, sobre nós. Que o Senhor envie o Teu Espírito Santo, Senhor. Que nada, Pai, que saia da minha boca venha de mim, Pai, mas que tudo venha de Ti, Senhor. Que o Senhor me use como ferramenta nas Tuas mãos, Senhor. E que a gente possa entender qual é a Tua vontade, Senhor, por meio da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Então, irmãos, hoje iremos falar sobre idolatria. Eu fui buscar no dicionário o significado de idolatria, que significa culto que se presta a ídolos. E o sentido figurado da palavra é amor excessivo, admiração exagerada. Para começar, eu gostaria de ler textos, três textos bíblicos que se encontra o primeiro em Isaías 42:8, Livro de Isaías, capítulo 42, e o versículo 8 diz assim, Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra a imagens de escultura. Outro livro, irmãos, que eu gostaria de convidar para quem puder acompanhar as suas Bíblias é Salmo 115. Salmo, capítulo 115, versículo 4 ao 8. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E mais um texto, irmãos, se encontra em Apocalipse, capítulo 9, Apocalipse, último livro da Bíblia, Apocalipse 9:20. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Então, esse te esses textos, irmãos, uh, o Senhor deixa claro, por meio da Bíblia, da palavra dEle, que não devemos adorar a outros deuses, ou ter outros ídolos que não sejam apenas Ele. Mas muitos até pensam que a adoração falsa, a idolatria, é apenas a imagens, ou prestar culto a deuses falsos. Sim, com certeza, isso é inaceitável para o Todo-Poderoso Nosso Senhor, mas, Somente a ele, irmãos, devemos prestar todo louvor, toda honra e toda glória. Mas além disso também existem outras maneiras de idolatria falsa, como por exemplo, muitos idolatram o dinheiro. Muitas pessoas idolatram time de futebol, artistas famosos, cantores e entre outras tantas coisas. Mas assim, eu gosto eu gostaria de abrir um parêntese que tem muita diferença entre gostar e adorar. Sobre idolatrar pessoas, a gente pode entrar nesse assunto? Uh, falando agora no nosso meio, no meio que a gente vive aqui na igreja. Muitas pessoas vêm ao culto por pessoas, não pelo verdadeiro motivo. Muitas pessoas vêm ao culto por conta dos pastores, ou para agradar o pastor... E, e sobre isso, irmãos, eu gostaria de ler dois textos que falam a respeito. Um deles se encontra no livro de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Mais à frente, outro texto no livro de 1 Pedro, capítulo 5, do 2 ao 4. 1 Pedro 5, do 2 ao 4. Que pastorei o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Os, os pastores, eles foram designados por Deus para cuidar do rebanho. Eles são usados por Deus para ensinar e pastorear os santos para que o corpo de Cristo seja edificado. Eles devem ser respeitados e são muito amados e queridos por todos nós. Mas como o início do capítulo, do versículo 4 nos diz, o supremo pastor, o supremo pastor sabemos que é Cristo Jesus e apesar dos nossos queridos pastores serem uma benção para nós eles não devem ser adorados ou exaltados eles, eles estão aqui a serviço do nosso supremo pastor, Senhor Jesus eles estão aqui com o intuito, irmãos, de fazer a vontade do Senhor Jesus assim como nós então, o nosso incentivo, o nosso motivo de vir à igreja cultual Senhor, não deve estar em pessoas, deve estar apenas em Cristo. Ele deve ser o nosso incentivo e o nosso motivo. Quando substituímos a vontade de Deus por pessoas ou coisas, estamos cometendo o pecado da idolatria. Pois a vontade de Deus, os seus princípios... E mandamentos, eles devem estar acima de tudo e de todos. Muitos permitem Deus chegar até certo ponto em suas vidas. Mas quando chega na parte difícil, nas coisas que eu adoro, nas coisas que eu não vivo sem, aí eu não permito Deus avançar. Aí eu digo, como se eu dissesse, Senhor, aqui eu consigo, mas nessa parte aqui da minha vida é muito difícil para mim, eu não consigo viver sem e até aqui tá bom e geralmente escutamos aquela frase né aquela fala assim eu não sei o que acontece eu vou na igreja eu vou nos cultos até ajudo lá na igreja ajudo com as crianças fico na recepção mas a minha vida ela não anda parece que ela está estacionada eu faço tudo certinho não falto um culto e realmente a vida está estacionada ele não está avançando Essa pessoa não está avançando Ou Cristo é nosso Deus Ou Cristo é teu Deus Ou coisas e pessoas são Os dois não tem como Na palavra do Senhor Em Isaías 42,8 diz Que o Senhor, Ele não divide A sua glória com ninguém Irmãos não, Deus não age se nós não permitir Deus não avança em nossas vidas Se nós não permitir Tem que ter renúncia ou eu decido amar somente a Deus e os seus princípios e acatar totalmente a sua vontade? E aqui eu quero deixar bem claro, é acatar totalmente a vontade de Deus. Não apenas a coisas que são fáceis de eu escolher da minha vida. Porque as fáceis é muito tranquilo, mas a gente deve acatar a vontade de Deus nas coisas que são mais difíceis para nós. Se nós acatar, irmãos, aí sim o Senhor vai poder continuar e avançando na nossa vida. Mas se nós deixar as coisas difíceis tomar conta do lugar que é de Deus, continuaremos estacionados e mentindo para nós mesmos que nós apenas vindo aos cultos, aos cultos, cumprindo uma liturgia e ajudando na igreja já está bom. Só assim eu já estou agradando ao Senhor e Ele vai fazer o que eu preciso. Ele vai me abençoar, enfim. E é aquela velha frase conhecida que a gente pode usar assim. Ah, eu sei que tem alguma coisa ainda que eu faço. Que diz na palavra que não é certo, mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu sou uma pessoa boa. Mas irmãos, parem para pensar. Deus sendo soberano, o Criador de todas as coisas... Ele entregou o único filho dele perfeito. Ele Jesus renunciou a si mesmo. A vida dele, ele fez, se fez homem para dar a vida perfeita dele a nós. Será que não ao menos merece a nossa a nossa renúncia às coisas que o desagradam? Será que a gente não é capaz de deixar coisas, abandonar ídolos falsos nas nossas vidas por conta do amor que o Senhor Jesus demonstrou por nós na cruz? Eu idolatro quando sei que há algo errado e faço mesmo assim. Pois aquilo que eu estou fazendo está tomando o lugar de Cristo. Quando deixamos de praticar a vontade de Deus e agimos segundo a nossa própria vontade, mesmo sabendo que estamos errado, o nosso Deus ali não é Jesus. O nosso Deus ali é o Deus do mundo. Há poucos dias teve a comemoração mundana do Halloween, e sobre isso eu gostaria de convidar os irmãos Para ler juntos Deuteronômio Capítulo 18 Versículo 10 ao 12 Deuteronômio 18 10 ao 12 que diz Que não exista Entre vocês Ninguém que queime o seu filho Ou a sua filha em sacrifício Nem que seja Adivinho prognosticador agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor e por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês está expulsando esses povos de diante de vocês esse texto, ele nos relata a proibição de Deus do povo de Deus em se envolver com tudo o que seja relacionado à bruxaria e ocultismo. Alguém, então, pode estar pensando nesse momento, mas o que tem a ver uma, uma festa fantasia, o que tem a ver com idolatria? Eu gostaria de abrir um parênteses, irmãos, que a fantasia, essa fantasia usada na festa do Halloween, ela retrata a morte. Ela retrata a morte. Nós cristãos retratamos a vida nós cristãos devemos retratar a vida, pois Jesus morreu para nos dar a vida. Então nós não devemos usar fantasias como muitas pessoas usavam agora no Halloween. Fantasia de bruxa, se a Bíblia acaba de me mostrar que a bruxaria não agrada ao Senhor. Outro texto, irmãos, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. É isso que devemos fazer, irmãos, nos abster da aparência do mal. Então, o que a gente percebe? Que a idolatria, ela vem de muitas formas. Devemos estar atentos e vigilantes para que possamos ser encontrados por Deus de uma forma agradável a Ele. E por que o Senhor nos trouxe o exemplo do Halloween? Porque quando eu sei o que Deus abomina, as práticas que Deus abomina e eu vou lá e pratico mesmo assim, nesse momento como se eu estivesse fazendo uma troca, eu dissesse ah, eu gosto tanto da festa do Halloween, é tão legal, não tem nada de mal nisso, mas diz na Bíblia que, que é errado, que eu tenho de, de, de ficar longe fugir da aparência do mal, então, não, mas o Senhor conhece meu coração eu vou fazer, Ele sabe que eu sou que eu, que eu amo Ele, enfim nesse exato momento é como se a gente estivesse fazendo uma troca de Deus do que, dos princípios do Senhor das coisas que Ele aprova para as coisas do mundo para o Deus do mundo que é o diabo nesse momento é como se a gente estivesse fazendo essa troca do Deus verdadeiro pelo falso leão eu permito nesse momento, idolatrar a aparência do mal. Eu estou idolatrando a aparência do mal. E eu concordo com o ato de que Deus não se agrada. Eu estou nesse momento fazendo algo, concordando, aceitando algo que vem do Deus do mundo. Eu não estou aceitando o que vem do Deus Todo-Poderoso, o que Ele me mostra na Palavra. Quando decidimos abandonar as práticas que vão contra os princípios e vontades, vontades do Pai, estamos exaltando e adorando a Ele. E dizendo ao pecado, não, não à idolatria falsa, não ao Deus do mundo. Porque o meu Deus, o Deus que salvou a minha vida, Ele diz que é errado, então eu não vou acatar ao que o Deus do mundo está fazendo. E assim eu vou estar idolatrando ao Deus Todo-Poderoso? Eu vou estar dizendo sim ao Deus Todo-Poderoso. Livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24 diz assim: João 4, 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aqui o versículo nos trouxe sobre adorar em Espírito. O que seria adorar em Espírito? Quando decidimos descer as águas, nos batizar, recebemos uma nova natureza. Uma nova natureza espiritual, através do novo renascimento. O nosso espírito, ele foi transformado, regenerado. Nós nascemos de novo e podemos viver em novidade de espírito. O versículo também fala sobre adorar em verdade. Livro de João 17:17, 17, um pouco mais para frente. Fala assim: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então esse versículo nos diz que a palavra do Senhor, a Bíblia, é a verdade. Quando nós decidimos acatar o que a Bíblia, o que a palavra nos diz, quando mudamos hábitos e ações que não vão de acordo com a palavra, estamos adorando em verdade. Estamos adorando pela verdade. Outro texto, irmãos, é 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 17 517 diz assim E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas A adoração em espírito, em verdade, é o poder espiritual invisível Nós não podemos ver mas as nossas ações, os nossos atos são visíveis e são manifestos e verdadeiros. Então, irmãos, após ter aprendido tudo isso sobre adorar somente a Deus e somente a Ele dar louvor, que possamos juntos, como corpo, ter mudanças visíveis por Ele e para Ele. Que Ele seja o motivo e o centro de tudo. Que Ele esteja, irmãos, antes de qualquer decisão. Que Ele esteja antes de qualquer ato pois nós temos agora o nosso Espírito Santo para nos ajudar. Nós temos a palavra do Senhor para poder ser servos e adoradores em espírito e em verdade. Outro texto, irmãos, para encerrar é 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, 1 Samuel 2, 2, diz assim, Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus, então aqui o versículo deixa claro que só o Senhor é santo, que não há outro Deus além dele, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Ele é a nossa rocha inabalável, é maravilhoso irmãos, é uma honra poder dizer não às coisas do mundo, não à idolatria falsa, não há um engano, dizer não, eu não aceito porque eu quero fazer o que está na palavra do Senhor o que está na Bíblia tudo que vai contra o que está na palavra não é do Senhor eu quero me abster do, do, do, do que é mal, eu quero ficar longe do que é mal é muito fácil irmãos a gente deixar o Senhor entrar até certo ponto até onde não tem ídolos em nossa vida porque o ídolo é aquilo que a gente não consegue viver sem quando o Senhor diz que, que algo na minha vida está errado e eu devo mudar, eu devo mudar, porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele quer me dar a vida eterna, Ele quer me, me ver feliz, Ele quer me ver abençoada, então irmãos, é difícil, é muito difícil renunciar, mas com a força do Senhor nós somos capazes, nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas, de apóstolos, de servos do Senhor que assim fizeram. E hoje em dia temos muitos exemplos de pessoas que servem a Deus de uma forma digna, em espírito e em verdade. Que possamos dia após dia dedicar todo o nosso louvor e adoração somente a Ele, o nosso Deus, e a mais ninguém. Amém? Era isso, irmãos, que o Senhor tinha para falar com nós essa tarde. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma oração, agradecendo a Ele por esse momento. Pai querido e Pai eterno, muito obrigada, Senhor, por o Senhor tirar as escamas dos nossos olhos, Pai. Por o Senhor nos dar esse privilégio, Senhor, de aprender da Tua Palavra, Pai. É um privilégio poder carregar a Tua Palavra em nossas mãos, Pai. Poder ler ela livremente, Pai. Muito obrigado por essa liberdade, Senhor. Senhor, que a gente possa ter força, que o Senhor nos dê o Teu Espírito Santo para juntos, Senhor, ficar longe da idolatria falsa, Pai, longe dos ídolos, Pai, que não vem de Ti, Senhor. Nós queremos ser unicamente, Pai, Teus servos, Senhor, idolatrar somente a Ti, pois só Tu és digno. Queremos nos dobrar, Senhor, perante a Tua presença e de mais ninguém, Senhor. Te agradecemos, Te louvamos e Te exaltamos por tudo, Senhor. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos, e que Deus abençoe a cada um.